Particular que me chamou muita atenção e então eu decidi fazer este vídeo para te falar sobre a importância de nem sempre seguirmos a carneirada, ok? O que é que a carneirada tem a ver com investimentos e porquê é que importa nós não seguirmos a carneirada? E como tu podes ver lá atrás, existe vários grupinhos de, de carneiros que estão a fazer exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo comportamento. Se nós Olharmos, nós vemos que formaram-se pequenos grupos que foram juntar-se todos debaixo da mesma árvore, aqui três ou quatro grupos principais, mas todos fizeram a mesma coisa. E como é que isto começou? Provavelmente um foi procurar a sombra, a seguir dois ou três cheguem, este primeiro que foi procurar a sombra, e quando todos olham à sua volta de repente veem, ok, se aqueles estão aí. Então nós vamos fazer exatamente a mesma coisa e isto é importante nós em investimento não fazermos o que os carneirinhos fazem, porque em investimento importa nós termos uma postura contrária, assumirmos muitas vezes um movimento contrário àquilo que o resto dos investidores faz e a realidade é que nós devemos diariamente dezenas milhares, milhares e milhares de, de investidores a fazer exatamente a mesma coisa, se um começa por comprar uma ação XPTO, todos os outros vão atrás e depois começa a aparecer nas notícias, depois começa a, a ser cada vez mais proliferada essa informação sobre o facto de estarem a comprar primeiro esses carneirinhos e quando nós damos por ela toda a carneirada foi atrás daquele investimento, ok? Foi isso que aconteceu, por exemplo, no fim de anos 90, quando toda a gente começou a falar sobre as tecnológicas, sobre o futuro da tecnologia, como toda a gente ia começar uh, a procurar fazer negócios junto da internet, a procurar uh, alavancar a internet para a forma de os seres humanos se comunicarem, ia ser o futuro sem dúvida alguma, ia ser tudo absolutamente fenomenal, mas toda a carneirada começou a seguir o mesmo movimento, toda a gente começou a comprar e a criar bolha financeira e quando deram por ela, essa bolha financeira colapsou e com ela colapsaram todos estes carneirinhos. Por isso, queria-te neste vídeo falar sobre este tema, de o que, qual é a ligação da carneirada com o, os investimentos e importa nós sermos muitas vezes a ovelha negra que não vai atrás do resto dos carneirinhos para a sombra e decide ficar ao sol. Quando todos os outros dizem que somos malucos por estar debaixo de 40 graus. Okay? Por isso, aqui, uma alusão também ao que se faz no mundo dos investimentos, por vezes importa não ligar completamente de todo o que o resto da carneirada faz, não segui-los para as sombras e sim ficar uh, a ser diferente, até mesmo que as condições não sejam as mais favoráveis, porque isso, no longo prazo, vai nos trazer muitos, muitos retornos, provavelmente. Ou pelo menos não a perder o resto da carneirada, ok? Agora vou continuar aqui a minha jornada, que já está um calor tremendo enquanto gravo este vídeo por isso até à próxima Salsas Recreativas. Tchau, tchau!